O Cláudio entrou na minha vida através de uma amiga minha, a Dani Barcelos, que no ano passado me convidou para participar, para assistir, para prestigiar a apresentação do módulo 1. Então, naquele dia eu fiquei muito emocionada, porque eu me enxerguei nela, Fazendo aquilo. Eu nem sabia que eu já tinha isso dentro de mim. A palhaçaria. E... Estar aqui, fazer parte disso. E ver... Te enxergar em alguém. Sendo dessa forma. É uma coisa que... Mexe com o coração da gente. E eu sou muito grata. E... Me sinto... Honrada, na verdade. De fazer parte dessa escola. De ter conhecido tantas pessoas especiais. E... Eu nem sei mais o que dizer, porque eu acho que... As lágrimas falam por mim, nesse momento. Mas eu convido vocês que, que vão ver esse vídeo, enfim... <risos> pra experienciarem isso também. Porque... É um resgate da nossa infância, é um resgate da nossa vida e um resgate do que a gente é e que às vezes está guardado. E aqui a gente pode viver tudo aquilo que a gente esqueceu. Convido vocês para vir para a escola construindo o seu clau e viver isso também.